Marca isso, o moleque é feião, velho. É o que te cura, seu merda. Gameplay, entretenimento e diversão: você só encontra aqui. 3, 2, 1, Sim, e já! É Como, é... Como é que. Como é dá oh, essa merda? É, sigo. E lá Lado? que nem um boiola numa 15, você sai Olha lá, moleque, eu tô na frente! AAAAAAAH! Ah, eu sou líder! Não, não, pra todo mundo, pra cada um é que aparece na frente. Não, não, eu sou líder, eu sou Para Pra líder. mim fui eu que apareci na p***. Ah, mentira! Eu sou líder, eu sou o médico. Como é que faz pra ver o TAB? Ih, cortar um caminho aqui. Não sei. Como é que faz pra ver o TAB? O cara, agora deixar uma nada tá cara, velho. Ele é probado, cara. É espontado ainda. Pode, refusar. Pode refusar. A voz já foi lá eu no outro, marrendo, Tá zoando. Tira a vida já. Caraca! Mano, faltou um segundo pra defusar. Na moral, tá reportado. Foi mal. Que isso, cara? Caraca, eu tô maquia, cara. Puta que... Para de falar mal de mim. É, é, é. Meio. Corre pra corre pra É um beijo, pá. Mais um. Out. Cadê o time, cara? Boa, Maquês. Boa, boa, Maquês. Que isso? Que isso, Maquês. Maquês é muito estratégico. Claro. É isso, não precisava. Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Eu sou o líder Ah, claro que eu sou Você tá em último Caramba